Não queremos generalizar e muito menos desmerecer o agir de Deus. Mas, infelizmente, a maioria dos lugares, pastores estão usando o nome de Deus para o seu benefício próprio e para escândalo público, promovendo intolerância religiosa. Se você ainda duvidava que a internet é recheada de absurdos, com certeza não vai duvidar mais. E isso atribuímos aos chamados pastores polêmicos. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de inventar tolices. São atitudes de pastores que apenas geram desconforto aos ouvintes. O que tem se multiplicado nas igrejas evangélicas nesses tempos é um novo tipo e estilo de pregadores da palavra de Deus. Seja cheio, seja cheio, no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus! É no nome de Jesus. E vai acontecer milagres, e vai acontecer milagre. Meu Deus. Infelizmente a igreja se transformaram em circo e o altar em picadeiro, e evangélicos cegos na fé acham isso normal. Normal o, o E quando pensa que já vimos de tudo, somos estarrecidos com mais uma bizarrice gospel.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 Aprenderam perfeitamente como cantar sem usar o cabelo. Este é Tupirani da Hora Lores, um pastor da igreja pentecostal Geração Jesus Cristo. Ele não gostou nada da retratação feita pela colega de pregação, e isso foi o suficiente para despertar sua fúria. Durante seu culto, ele resolveu rebater, conforme vamos ver. Carla Cordeiro, Minha querida. Não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. É em seguida, ele continua atacando a pastora com dizeres machista e chega até xingar os fiéis da igreja dela. Sabe o que, que você é, oh Carla Cordeiro? Você é uma p***. Você é uma p***. O teu pastor deve ser um viado. A tua igreja toda é uma igreja de p***. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus. Raça de p***. É isso que vocês são. E para finalizar todo o discurso de ódio, ele afirma o mesmo que a colega Cacau Cordeiro disse. Ele então esbraveja atacando os negros e os gays. É isso aí mesmo! A igreja de Jesus Cristo não levanta a placa de filho da p*** de negro nenhum! Não levanta a placa de filho da p... de político! E não levanta a placa de filho da p*** de viado! A igreja de Jesus Cristo só levanta a sua própria placa! Diante da repercussão, Lores não se manifestou. Conforme ouvimos ele zombando da polícia, você percebeu que ouvimos ao fundo o um fiel gritar Aleluia? Como que pode durante um culto, enquanto um pastor brada palavras de baixo calão, os participantes ainda louvando o religioso? Ofensas foram feitas quando o mesmo respondia a pregadora Carla Cordeiro. Tudo porque ela havia se desculpado por também ter subido no altar e feito discurso preconceituoso. Só lembrando que Tupirani já havia no passado praticado intolerância religiosa. Isso mesmo, no ano de 2008 ele foi condenado por ter chamado os judeus de vermes e preso em 2012. E mesmo assim, ele prossegue agressivo em seu discurso, não demonstrando ter medo das autoridades e inclusive chamando-os para prendê-lo pessoalmente. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação! Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo! O vídeo caiu nas redes sociais e despertou ainda mais indignação.